Por exemplo, nós assistimos à, à, à distribuição de crédito subsidiado no Brasil. Né? Isso custou aí para o país, né? assim, quanto que é o custo líquido né? para o Tesouro Nacional do que foi feito um crédito subsidiado, e são números do governo federal, é 323 bilhões de reais. Né? Isso são 13 Bolsas Família, são 13 anos de Bolsa Família que nós gastamos transferindo recursos. Esse é o dinheiro que vai e não volta, né? isso é para além do crédito concedido.